É nós aqui, meu irmão. Tô aqui com a galerinha aqui, ó, sinistra, fazendo mais a missão do empório da Broadway em grupo. Aí só no grupal, amor. Vamos detonar essa porra! Boa! Boa lá, já arregatou tudo. Tá ligado que, tá ligado que primeiro é o, dióxido, de os, os inimigos do... Ah, não. Parece que o um pouco... depois você são... de... De... Ah é? Calculando rota para e vigência. aqui é Aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Que terrível aqui, ó. Sobre isso aqui já. Já fiz é aqui, ó. Tem o aqui, ó. Isso. Ah é. Eu ativo aqui, depois vai ter que subir, tenta aí, eu ativo aqui, ó. Você sabe onde está todas as malas aqui? A caixa? O Cara, não sei não. Tem, tem cara. Okay, ai, okay. cara aí. É, aí caralho. Corre, caralho. Tem cara aqui, por ali. Ah. É, por... eu estou dando Também estou. Pera eu pera indo aí, peraí, peraí. Beleza, esqueci que tinha essas porras aqui. Pensei que era só. acionar o bagulho aí. Aviso: sistema de emergência pronto. Beleza, bora, bora voltar. Vocês já fizeram essa missão, todo mundo aí? Continue então. Ah, não, tem que continuar então. Eu chego aqui. Pode ser uma Ó, mais, mais aí, ó. de no café. Morre, filha da puta. Ó, coloca aqui, ó. Ó, oh, abastece. Esse aqui eu, eu já sei mais Já? Ó, oh, o Thiago e o Andrew estão com. Estão com aquele cover lá. Aquela proteção legal e com a metranca. O Terrible tá com aquela bomba de. De, de longe lá. Legal também. Pô, tamo bem. E eu tô com o bagulho de cura. Legal, legal. Tamo equilibrado equilibrado. Bora agora subir, agora subir. Ah, eu achei um, achei uma nota já. Objeto isento de contaminação viral. Ah, tem mandou do outro lado também, tem, espera, eu é pegar do trás. Não detectado. Só, só, só. Acho que é só depois que é a foto. Ah, tem aí dentro de um... contaminação. Pegou, final. pegou boa. Só nos boa. escaneamentos, só nos escaneamentos. A gente podia ter posto no difícil essa fase aqui, viu Foi, foi, foi. Objeto sendo de contaminação viral. Tem caixa aqui, hein? Tem caixa aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Pega aí, pega aí. Agora. Inimigo, inimigo. Aqui, ó. Foi, foi, foi. Opa! Outra aqui! foda Foi! Morre Oi! Chupa essa! Não sabe o que fazer, meu irmão! É tanto cara atirando neles que os caras não sabem o que fazer, velho! Ó, pronto, morre! Vai ruxar na tua mãe. É. Ah, mano. Puta, mano. Tem um cara aqui. Esqueci. Ai, caralho. Morre, filha da puta. Boa galera, boa Tomara que os cremadores não queimem toda a área Antes que você encontre as mãos mesmo que não tenham queimado, o calor extremo destrói o DNA. As ligações covalentes se quebram nos 90 graus centígrados e a dupla hélice começa caramba, a mover que nem o vestido barato Mais um motivo para ficar longe deles, agente. Como eu disse, tem pressão. Objeto isento de contaminação virá. Objeto isento de contaminação virá. De acordo com os diagramas, tem um acionamento de emergência... Agora vai vir aquele cara tipo de oi ferro, tá ligado? É. É agora já? aqui já, hein? Não, não é embaixo. É, é, detectado. Nossas notas infectadas pelo vírus devem estar por aqui em algum lugar. Fique de olho. Cuidado para não fregados. Alerta. Perigo de incêndio detectado. Encontrei um outro acionamento manual pro sistema de supressão de fogo. Estou indo pro Ita aqui agora. Vai ter que ir ali. Apertar o botão aqui, ó. Tem coisa para carregar a arma aí, ó. É Carrega a munição também, vou. Nossa, agora que o bagulho é ca... agora vai ficar louco também, hein? Pega aí, Zible. Alerta. Inimigos nas ah, vem nele, ela ah, vem nele. Vim pra cá, ó. Chega aí, chega aí. Ficar dois para um lado e dois pro o outro. Onde é que vocês estão? o está lá... Onde é que vai vir, cara? Que eu não tô nem vendo ainda. Tá, daqui, ó. Bom, vou ficar correndo aqui, para lá e para cá. Tudo bem aí, terrível? Tá vindo gente aí, não? Tirou, viu? Corre, porra! Corre, motherfucker! A minha interpreta é muito boa, velho. Agora com a torreta aí, Thiago Boa. Não tô mexendo, caralho é... Mano, o cara ia dar um superman em você, cara, com o, com o machado Chupa essa! rotinha pra puxar se tacaram bom os caras tem rotinho né? é aqui mano morre filha da puta que foi amarelinho aqui ó amarelinho de fuder velho amarelinho de fuder Não foi pro é. saco, pegar torreta tá ali, ó. Torreta pegar o cara. Puta Chupa essa. Bora! A torreta detonou amarelinha a torreta. Gente, caiu, caiu aqui até aqui. Cadê? Cadê você? Aqui. aí Olha a aqui aí. Não quero ser chata, gente, mas eu preciso daquelas botas. Tem E em temperatura ambiente, Nada de bordas queimadas. Se as bordas estiverem queimadas, o DNA já era. E tente não morrer durante a operação. Agentes Bora. queimados também não servem pra nada. A lá, é do outro lado, hein? É lá do outro lado, lá. Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo, ó. Só seguir a lupinha aqui, ó. Aí, abriu, vou, boa. Peguei, Aviso: contaminação virão confirmada. Mas, vamos lá, não tem gente. olhos abertos, agente. Acabamos de receber uma informação dos vigias da JTF fora do prédio. mas hum. treinadores tá chegaram quando certo. você estava lá em cima. Fique bem aludido. Ah, é eu sei que, que já falei isso antes, mas preciso das notas em boas condições. Na medida do possível. Peraí, peraí, peraí. peraí. agora, viu, Joey? Prepare. Não, Joey não é é agora, olha pô. ele. Olha os caras vindo ali. Calma. Pega esse filho Caiu o corredor. Caiu o corredor. corredor. corredor. Se Matei. Vamos em bomba aqui. Ó. Detona ele. Morre, filho da Olha o Deu e Ferro. Quando ele se estiver recuperando a... Recarregando o... Cuidado aí, ele vai lá no fogo dele. Aí quando ele estiver recuperando... Tô... Caralho, acabou minha munição, A令ra. velho. Alerta, inimigos se aproximando. Tá Alerta, ah, inimigos se aproximando. Bomba, bomba, bomba! Tá vendo? Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá. Ah. Mano, tem que pegar munição, velho! ele tá recarregando, né? Ele tá recarregando, vai pra tá. Ai, ah, mano, vou cair aqui. Vou cair também. Se eu pegar a munição, velho, de qualquer maneira. Ah, deixa aqui o bagulho errado, velho. É, me espera vida, me espera vida, me espera vida. O DAU! Vou tentar dar um raio aqui, galera. Vou, vou, vou, vou. Nossa, que eu tirei, o que eu tirei da cabeça? Aí, nossa, mano! Maranil, hein, Maranil? Caralho, eu tô sem bala nenhuma, cara, só da pistola. Se fodeu! Oh. Ah, mano, olha a minha vida. A vida tá estragada. Caramba, escassa o bagulho aí, tá já batendo certinho. Peraí, tá. É, cadê, cadê, cadê, cadê, galera? E a minha já acabou já. Ah, não, ainda não. Tô segurando. Eita, tá recarregando a minha, tá carregando. Aguenta aí. Ai, cadê? Carregou, já. Cadê vocês? Vem aqui. Aí, marido. Cadê? Acabou? Vamos lá, vamos lá. Tem que ir lá em cima agora? Bora lá. Deixa eu ver. Não, me tem que acender a área, vai vir inimigo ainda. Cara, não me lembro de um dia, não, cara. Olha lá, Bora lá. Uma pausa na gravação, mas é nóis! Caramba, tem que descer de olá, novo olá. essa porra. Não tem mais é nada. Bora. Boa! Missão concluída, agora sim! É uma... Agora é nóis, né? meu! Eu não vejo a hora né? de pôr as mãos nela. Que delícia! Oh, gente... Sim, ganhei uma 12 aí, é, né? pelo jeito. Claro, Deixa eu ver o que eu ganhei. E agora? Tem que ir é aonde? Então? Não, objetivo concluído já, podemos sair já. Aí! Caralho, ganhei uma alvo! Aí galera, só vou te já dar deixo, rapidão. Mano. Vai lá, vai lá! Peraí, peraí! Pera, pera, pera Pera Os sinais indicam um eco nas proximidades É nóis, mano, é nóis Bora pra próxima fase aí Aí galera, curte o vídeo E compartilha essa porra aí, mano E vamos detonar Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal Compartilha essa porra também Vamos detonar